Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem tá falando com vocês é o Zé Fortes. E hoje eu tô de novo aqui pra mais um vídeo tutorial, como você viu aí no título deste vídeo. eu vou ensinar pra vocês, pro pessoal que gosta de fazer wallpapers, que gosta de fazer um background, um negócio de fundo bonitinho, as fotografias do Fortnite. Primeiramente, o que é as fotografias do Fortnite? É onde elas são feitas? Bom, elas são feitas no modo replay. E tá logo aqui na aba carreiras. Vocês podem acessar o seu perfil e a aba também de replays. Bom, dependendo do botão de vocês aqui, para mim tá aparecendo o Y. Eu vou clicar no Y, aqui aparece todos os meus replays. Eu não gravei nenhum replay porque eu geralmente deixo desabilitado porque dá um lag doido na internet. Então só habilite quando você for fazer uma gravação ou tirar as suas fotinhas, beleza? Aqui na loja de itens do Fortnite, vem aqui na aba apoiar um criador, vai me ajudar demais, coloca a tag ZFORTSS, ZFORTS, dá um aceitar e você vai estar apoiando o código mais brabo do Fortnite, beleza? Vamos lá, voltando aqui diretamente, primeiramente, antes de começar uma partida, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá em configurações, tá bom? Vocês vão vir aqui em indicador de gravação, vai habilitar, gravar replays no modo criativo, gravar. Aqui também, geralmente, deixa tudo habilitado, tá bom? Não tem problema deixar tudo habilitado. Então, beleza. A partir daqui, a gente já tá com o nosso replay configurado. Agora a gente vai entrar na nossa queridíssima partida. Lembrando, quer mostrar alguma ferramenta de coleta, algum gesto, escolhe tudo. Deixa o seu vestiário pré-definido com as coisas que você quer e deseja utilizar, beleza? A gente vai fazer algumas coisinhas bem bobinhas dentro da partida solo só para poder gravar o replay. Dentro do replay eu vou mostrar para vocês certinho o que vocês precisam fazer e o passo a passo de como eu faço as minhas fotografias, tá bom? Quem me conhece e me acompanha lá no Twitter e lá no Instagram sabe o naipe das minhas fotografias, então eu vou passar as dicas de ouro aqui para vocês, beleza? Então fique aí que já já eu volto com vocês aqui. Belezinha, gente. Começou a partida aqui agora, nesse exato instante. Como vocês conseguem ver ali no canto superior direito, acima do mapa do mini... No mini mapa do Battle Royale, aqui do mapa do Fortnite, a gente tem ali Wreck. Ele está fazendo a gravação de tudo o que acontece nessa partida. Eu vou cair aqui aonde está o nosso querido ponto zero, beleza? Ele está alocado logo abaixo dessa estrutura aqui que não fica nem um pouquinho no centro da ilha, né? A gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tá no centro, né? A gente vai fazer qualquer emote. Bota um emote aleatório aí. Aconselho vocês não ficar mexendo muito a câmera do, do seu personagem, deixa mais estático possível, para poder fazer uma captura mais decente e mais estática do personagem, para não ficar bugando, porque eu, cara, o modo replay... Ele é bom em muitas coisas, porém ele é um pouco bugado, tá bom? Então tem que admitir para vocês, tem que ter muita paciência para lidar com o modo replay. Fez esse gesto? Bom, é um gesto móvel, vocês podem, vocês podem estar andando para onde vocês desejarem andar, beleza? Vamos colocar uns gestos sem copyright, vamos lá. Estalinho, a gente tem aqui... Ah, meu Deus, palm. Hum, irritadinho, pronto. É isso aí, gente. Capturou, independente da região que vocês caiam, o gesto ou o que vocês façam, tá tudo feito, já tá capturado. Assim que vocês retornarem pro lobby, saírem da partida e voltarem pro lobby, o seu replay já vai estar tá devidamente gravado, já vai estar tá tudo certo. E vocês já podem ir para a aba de carreira, replays, e tá aqui ele salvo. 4 minutos e 19. Obviamente que a gente não vai utilizar esses 4 minutos e 19 no total, a gente vai utilizar só uma parte, as partes importantes deste replay de 4 minutos e 19. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui para explicar um pouquinho. A maioria que está vendo esse vídeo com certeza já manuseia do modo replay. Aqui a gente tem terceira pessoa, vocês fazem um mapeamento dos botões a respeito da determinada plataforma de vocês, seja Nintendo Switch, Xbox. PlayStation ou até mesmo mobile, se eu não estiver enganado, não tem como você gravar replay. Então seria mais para os consoles e PC. Bom, fazendo o um mapeamento aqui, a gente tem a câmera em terceira pessoa. Vocês podem ver que ela é um pouco mais limitada, só dá para pegar esse ângulo aqui rotacionado. E de cima a baixo é o que dá para fazer. E dá o zoom, né? Que é como se fosse o R1, L1. E aqui você pode chegar mais perto que já são os botões de gatilho do seu controle console, beleza? Aqui você pode controlar a questão de onde você quer parar no replay, tá bom? E aqui vocês podem estar diminuindo nas setinhas para cima e para baixo, diminuindo a velocidade que está sendo reproduzido o replay. Aqui como vocês podem ver, ele já está mais lento, aqui mais rápido. bom. Eu geralmente deixo no 75 para poder fazer a captura exata numa câmera não muito lenta e não muito acelerada. Onde vocês controlam o personagem, vocês conseguem, dando o clique né, em cima, como se fosse um RT, né, vocês conseguem deixar a tela full, totalmente sem nada, somente o jogo. tá? Você clicando de novo... Clicando de novo, vocês vão ter outras opções aqui. O objetivo final, para quem já mexe, para quem não mexe no replay, eu já passei os macetes para vocês, vai de vocês é, explorar um pouquinho mais. É né? uma questão individual de vocês aí nessa questão do replay. Aqui é o ponto crucial para quem já mexe no modo replay e quer reaprender ou aprender a tirar mais fotos ou fazer fotos de um jeito mais tranquilo. Eu vou tirar da câmera em terceira pessoa, porque eu gosto da câmera livre. Ela é melhor de trabalhar, eu aconselho vocês a utilizarem a câmera livre, que ele já parou no gesto, beleza? Aqui a gente já tem uma posição exata. Aumentar, né, no caso, é, ou diminuir a aceleração da sua câmera. Bom, no X² vocês vão diminuir. Quanto mais vocês apertam, mais vai diminuir. Já o contrário, no B ou no bolinha, quanto mais vocês apertarem, mais vai aumentar. Então, tá aí uma dica para vocês de locomoção de câmera que vai ajudar pra caramba, beleza? Só que fotão, hein? Meu Deus do céu, seguro Papai Midas. Olha só, vamos vir aqui. Seguinte, a gente tem uma opção, ou várias opções aqui de drone livre, pra gente estar tá utilizando. Eu geralmente deixo a exposição automática. Porque a exposição automática, ela ajuda muito pra você não ter que ficar mexendo de forma manual. Isso aqui é muito chato, então deixa a exposição automática ativada. Distância focal é nada mais nada menos que o zoom que está localizado o drone livre, tá bom? Abertura é a abertura de foco, tá bom? As lentes da câmera do drone livre. Tá aqui a gente tem tudo borrado, meio focado no Midas, mas ainda borrado. Eu aconselho vocês deixarem caso vocês queiram o fundo borrado em 4 ou 5.6 no máximo 8 pra ficar um negócio interessante aqui, onde foque somente o personagem de vocês, tá bom? Se vocês querem um foque, um foco completo, vocês podem estar tá vindo aqui em 22, e aí vai focar tudo, tanto o ambiente quanto o personagem que vocês querem tirar a foto ou fazer o vídeo, tá bom? Foco automático vai de vocês, como a gente já tá mexendo aqui na abertura, não precisa ajustar foco, então deixa ligado o automático. Contornos de jogador desligado, opacidade da área segura, deixa como está, região do replay desligado, efeitos de alta qualidade, provavelmente vai vir desligado, vocês deixam ligado, efeito de dano desligado, a não ser que você queira fazer um vídeo diferenciado, aí pode estar ligando o efeito de dano, que vai aparecer provavelmente aqueles númerozinhos de quantos de dano seu personagem ou inimigo está recebendo, Configurações de compartilhamento, deixa em não, marca d'água ID de sessão geralmente vai aparecer no canto inferior de alguma parte da tela. Geralmente vai vir ligado, vocês deixam desabilitado para a tela ficar totalmente limpa e ter só o conteúdo que vocês querem capturar, que é a skin ou um ponto específico do mapa, tá bom? Aqui é mais na questão de estética do ambiente. Vocês vão vir aqui em pausar horário do dia, caso vocês queiram que fique aquele ambiente de forma fixa para vocês Fica não mexendo na hora do dia, o tempo todo. Bom. A gente quer um clima mais à noite. Vocês podem estar deixando aqui em 24 horas. Ou um clima mais cedo, mais de manhã. Vocês podem estar deixando aqui 6.48. Né? 6 horas e 48 minutos. Vamos conversar assim que fica mais fácil de entender. Aqui já são 9 horas e 36 minutos da manhã. É um negócio mais clarinho, nem tão muito claro, nem tão muito escuro. Aqui a gente já está na metade do dia, meio-dia e 24 minutos horário do almoço do senhor Midas. Mas aqui estamos nós, né? Tirando foto. <risos> Bom, aqui vocês podem regular conforme vocês queiram. E, cara, não precisa nem fazer uma screenshot para mostrar para vocês como é que fica a questão. Aqui vai, vai de vocês, né? Se quiserem deixar de dia fixado ou de noite fixado, vocês que, que mandam, tá? Então, eu aconselho para vocês... Escolham muito ambientes bem abertos e claros, tá bom? Eu aconselho vocês a utilizarem também como método de edição, não deixar só a, a foto crua. Colocar uma cor a mais, uma vivacidade a mais, um contraste ou até um granulado que muitos dos fotógrafos né, de Fortnite utilizam. Eu também utilizo o Adobe Lightroom, tá bom? Podem pesquisar aí na Play Store, tem aí para baixar. Vocês precisam colocar presets. Caso vocês queiram algo pronto, deve ter em algum canto na internet. Ou vocês podem modificar ao gosto de vocês. O aplicativo é super fácil e super tranquilo de manusear. Eu não vou passar o tutorial, porque esse aí já é outro tutorial. O tutorial aqui de hoje é só o modo replay fotografias de Fortnite. Poucas configurações aqui, tá bom? Ou vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de aplicativo de foto. Pode ser o PixArt, pode ser... Qualquer outro que vocês consigam mexer na claridade, no contraste, colocar um granulado ou qualquer coisa assim do tipo, beleza? Bom, a minha dica aqui pra vocês, dica de ouro, além dessas que eu acabei de passar pra vocês é... Escolham locais abertos e bem iluminados, tá bom? Aonde vai pegar bastante detalhe da skin e não tenha muitas sombras na parte frontal da onde vocês querem capturar. Ou seja, foco da foto, tem que ser em primeiro lugar sempre o rosto do personagem. Não deixem nenhuma espécie de sombra ou esboço no rosto do seu personagem, porque isso pode trazer um defeito à sua foto, tá bom? Para deixar uma foto uma pegada de mais profissional possível, façam dessa seguinte maneira que vai ficar muito interessante a foto de vocês. Esse take aqui é interessante, ó, já dá uma foto. Óbvio, quando vocês forem tirar a foto, não esqueçam de apertar para tirar esses HUDs aqui da tela, tá bom? Para não ficar feio, sem HUD nenhum para deixar a tela full screen, tá bom? Pronto, outra foto do Midas, porém aqui está com um pouquinho de sombra Vocês podem tanto corrigir caso dê algum problema de sombra aqui no própria, na própria região do replay Em algum aplicativo de foto, de edição de fotos no celular Ou vocês priorizam deixar o mais nítido e capturado o rosto do personagem possível dentro do modo replay. Aí fica a escolha de vocês, tá bom? As dicas de ouro eu estou passando aqui, cabe vocês colocarem em prática do modo de vocês ou semelhante, tenho certeza absoluta que vai sair de uma forma tremendamente perfeita. Olha só, temos mais outra foto aqui, calma que não tá focando totalmente o personagem, aqui, focou, priorizem aí intercambiar e fazer algumas coisas para Deixar a foto de vocês o mais interessante possível, tá bom? A gente tem bastante sombra, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó. A gente pode remover, talvez, uma parte dessa sombra. Mexendo no horário do dia. Aí, ó. Olha só que legal. Rosto totalmente limpo de sombra. Então, como vocês podem ver, vocês podem estar controlando aqui a questão da iluminação. Ou deixar a metade do rosto. Aqui, ó. Aqui já pegou. Já pegou um pouquinho do rosto. Às 8h25 da manhã. <risos> aqui, beleza. A gente consegue é, capturar uma foto aqui bem bacana do nosso queridão Midas. Não tá muito, muito, muito focado, mas por questão. Aí, agora sim, aqui tá, tá excelente, cara. Aqui só é uma foto perfeita. Bom, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Terminando aqui: toda a parte do replay, só vim desabilitar tudo. Sempre que você for precisar, habilita tudo. Parou, não vai precisar usar mais o replay, desabilita tudo e tá tudo certo. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse tutorial de hoje. Deixa o like, compartilha para um amigo ou para uma pessoa que você sabe que gosta muito de Fortnite, tá querendo entrar nesse ramo de screenshots, de modo replay, de fazer fotinhas e vídeos, ou até machine, mas sei lá. Isso é uma, são dicas perfeitas, cara, pra vocês fazerem conteúdos de alta qualidade, beleza? Então, não fiquem presos somente as ferramentas do Fortnite em si. Intercambiem com edições de aplicativos ou até programas, não sei. Você pode ter só o celular na sua mão ou só o computador. Ao modo de vocês, pode utilizar o Photoshop ou pode utilizar o Adobe Lightroom ou até o PixArt. Vai depender da situação de cada um de vocês. Então, por fora, façam a mágica acontecer e sucesso para todos vocês aí nessa nova fase de Fortnite da vida de vocês, beleza? Então, um forte abraço para todo mundo, espero que vocês tenham curtido, compartilhe para um amigo, não esquece de deixar o like, comenta aí se eu te ajudei, se inscreva no canal caso você seja novato por aqui, não esqueça de assinar o sino de notificações, vira e mexe, às vezes eu posto um conteúdo aqui bem interessante para entreter vocês e melhorar talvez né, o dia de uns e melhorar o dia de outros. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não esquece de usar a tag na loja de itens, que isso me ajuda demais. Valeu, até o próximo jogo, um próximo vídeo. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais vizinhas, Instagram, Twitter e TikTok. É tudo ZFortes. Tudo igual. Beleza, gente? Valeu, forte abraço, até o próximo jogo, um próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!